Nessa vídeo-aula, a gente vai falar de mais profundidade sobre o erro real e vamos apresentar o erro relativo devidamente, que já apareceu na vídeo-aula anterior, por engano e sem definição. Então, vamos começar pelo erro real. Né? A gente já viu o que é o erro real. Né? Se, se eu tenho um valor aproximado, ou seja, um valor numérico para a minha, minha função, para o pro meu problema... Um valor aproximado para a solução do meu problema, o erro real não é mais do que o valor exato menos esse valor aproximado aqui. Tá? Em geral, eu consigo é, melhorar essa, essa aproximação aqui mudando algum parâmetro da, do, do, do meu cálculo, como a gente já viu no caso da derivada, né? como a gente viu no caso do truncamento de, de soma de séries. ok? É, mas a questão toda é: se eu estou usando métodos numéricos, né, eu estou usando método numérico justamente porque a gente não conhece o valor exato da solução do meu problema. E aí qual é o, qual é o, qual é para que que a gente vai então definir o erro real? A gente vai definir o erro real simplesmente porque se, é, vai haver casos em que a gente conhece pelo menos uma solução exata para o pro, pro problema. Então, a gente pode usar o, o erro real como uma primeira medida né, da adequação de um método, é, de, de vários métodos ali, ver qual dos, dos métodos me dá o melhor valor para o resultado aproximado do, do meu problema. Okay? É, a, gente, a gente, inclusive, pode avaliar não só a adequação dos métodos ao, ao, ao problema, mas a gente pode também ver se, vai, se, se entre dois, três, quatro métodos que eu, que eu obtenha, é, se, eu posso, se eu posso obter a, a, a resposta de uma maneira mais rápida ou, ou, ou mais ou menos rápida para o meu problema. Isso vai aparecer quando a gente realmente começar a entrar nos métodos. É, numéricos para resolver problemas mas né é, o erro real ele ele é uma medida do, do erro mas a gente mas imagina que eu tenho que eu tenho uma, uma grandeza né eu tenho um problema ali tá então para determinados parâmetros do meu problema eu, eu tenho um resultado exato 0.87 e para o resultado aproximado eu tenho 0.81 como o resultado aproximado mudo esses parâmetros do meu do meu problema e aí eu obtenho uma uma, uma outra solução exata bem diferente dessa daqui que é 589797.43 58 e como aproximação eu obtenho 59679.39 OK? E aí, qual dos dois, qual dos dois erros, né, é, qual dos dois erros é, é é melhor ou pior aqui ok é, qual dos dois erros é mais ou menos inaceitável nessa brincadeira nesse caso aqui eu tenho um erro eu tenho um erro real de 0,06 né aqui eu tenho um erro um erro real da ordem de mil e, de, de, de na, da ordem de 900 900 e alguma coisinha tá? O erro real, simplesmente, ele, ele não vai ser a melhor medida de erro aqui, tá? Para isso é que a gente vai introduzir o erro real relativo. O que é o erro real relativo? É o erro real dividido pelo valor exato do meu, do, da, do, da solução do meu problema. E a gente... E a gente denomina o erro real relativo como εr aqui. Tá? É, isso, então, é o valor exato menos o valor aproximado dividido pelo valor exato. Muitas vezes a gente vai querer é, pegar o erro real relativo em módulo. Tá? Então, a gente chama o erro real relativo de erro real relativo absoluto. Gente usa isso aí a gente chama de erro real relativo absoluto, ok? E a gente simplesmente tira o um módulo desse do erro, do erro real relativo. Vamos calcular o erro real relativo para essas duas grandezas. Se eu tenho valor exato 0,87 e valor aproximado 0,81, o erro real relativo é dado por isso daqui, e o valor final dele é 0,06897. Se eu expressar isso daqui em termos de porcentagem, é só eu multiplicar por 100 e eu tenho 6,897%. Vamos pegar a nossa, a nossa segunda grandeza. O né? que, que é o erro, o erro real relativo para essa segunda grandeza? É a mesma coisa que o primeiro, só que agora substituindo os valores numéricos que a, gente, que a gente já tem. Esse erro real relativo vai ser da ordem de menos 0,01477, e expresso em termos de porcentagem, isso me dá menos 1,477%. Okay? Por isso que a gente toma em módulo, inclusive, né? para poder comparar. Não interessa se o erro é, é, vai estar um pouquinho, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Né? A gente não tem como avaliar isso. O que interessa, na verdade, é o valor dele em módulo. Então, nota que o erro relativo nos dá uma medida de um quanto o erro é grande em comparação com o valor real, mesmo que os valores, os valores reais, os valores exatos, sejam discrepantes entre si. Tá? Então, se, se, se eu tiver aqui calculando calculando dois uh, dois erros uh, para parâmetros diferentes do meu sistema eu sei que para esses parâmetros aqui eu tenho um erro real relativo menor tá? então o erro real relativo é uma medida melhor do que o erro real uh, para várias para várias situações na próxima aula a gente vai falar de é, erro aproximado que é uma que que é o que a gente vai usar na prática né quando a gente não souber o valor exato uh, o valor exato para um pra um dado problema